Mas é o que? A vantagem da agricultura sintrópica aqui para a região poderia se destacar, inclusive, na, na medida em que a agricultura sintrópica vem sendo reconhecida hoje como uma alternativa para combate às mudanças climáticas, para ajudar no reflorestamento e recuperação de nascentes, para aumentar a qualidade da biodiversidade do próprio solo. E outras questões nesse sentido, além disso seria uma alternativa de renda para a população local, poderia ajudar inclusive a fortalecer os projetos de apicultura, por exemplo, que já estão sendo desenvolvidos na região, podendo inclusive aumentar a biodiversidade e processos nesse sentido de recuperação ambiental.